Então, eu estou ouvindo aí os depoimentos e, graças a Deus, já passei essa fase de doenças e estou buscando muito. E o teu curso me interessou bastante porque, de quatro anos para cá, eu venho buscando essa nova profissão de terapeuta. Então, eu já fiz, ah, é? Vários... É, eu fiz que legal. vários cursos de constelação familiar, já fiz... Ah, hipnose, mas o que me seduz são as doenças, assim, eu acho que é, é a área que as pessoas mais estão precisando de ajuda, né? E olhando os depoimentos ali, eu tô muito feliz comigo, porque eu tenho 58 anos, eu não tomo remédio para nada, tenho uma disposição igual a sua, Que legal. É, sou corredora de rua, ah, é? Pratico, que bom. é, pratico muito atividade física, tenho muito contato com a natureza. E, mas assim, é o que me o que me transpassou mesmo assim de eu encontrar uma alegria ao acordar até o, até dormir com disposição e com otimismo de querer uma vida melhor. Eu acho que foi quando eu comecei o meu processo de cura da alma, né? Que a gente tem tudo intrínseco dentro da alma e a gente fica procurando fora né? o uhum. que está dentro. Então, a partir do momento que eu olhei para dentro e comecei esse processo, eu sou viúva há nove anos e o meu marido morreu de câncer. Uhum. E de lá para cá, eu, eu mudei toda a minha vida, assim, a minha forma de olhar para a vida, a minha forma de cuidar de mim e dos meus filhos. E Você tem quantos eu, filhos? Eu tenho dois filhos e um neto. Hum. Um netinho de... vai fazer dois anos, e uma filha de 29 e um filho de 22. Legal. E... E eu tenho, eu, eu, eu estudo uma média de 10 horas por dia, eu adoro ler, adoro legal o, esse, esse momento da pandemia, para mim, assim, eu agradeço todo dia, porque a possibilidade do online trouxe uma grandiosidade no estudo, porque a gente aprende muito aqui sem sair de casa, né, então... Eu tô aqui hoje muito Verdade. feliz porque eu te conheço há muito tempo, eu te sigo nas redes sociais, já vi vários vídeos seus. E, e hoje, quando era para entrar na tua live cedo, eu tive que levar minha mãe pro hospital, que ela passou mal. E eu consegui pegar a tua live, eram, acho que, 11 horas, por aí. Uhum. E daí eu fiquei só esperando pro curso, né? E quando eu entrei, eu já entrei, antes de você até anunciar, eu já entrei para ver o valor, né? Uhum. Eu estava fazendo os cálculos. <risos> Me ligaram que eu ganhei o valor do curso num prêmio. hoje. Uau! Eu falei assim, cara, se, tia, se isso aí é sinal do universo, então... Oh, e aí? <risos> ah, na hora, eu... Isso. Um presente. <risos> ah, eu falei é, é o universo mesmo. Quando você busca, quando é. você quer, é o que você falou que eu já comecei. Eu fiquei a tarde inteira assistindo o teu curso já as primeiras aulas. Que legal. Que você que legal. fala que quando você manda para frente, o universo te devolve, Vai. né? É. E nossa, eu, eu vou falar para você que eu estou muito feliz aqui hoje assim. E eu tenho um. Apesar de ter passado pela perda, né, que meu marido era o meu grande amor, assim, 30 anos juntos, eu te digo assim, que eu estou muito mais feliz, muito mais inteira, muito mais realizada hoje do que há nove anos atrás. Né? Porque eu resolvi olhar para mim e fazer um processo Compreendo. de cura a partir de mim para poder depois olhar para o outro e curar ajudar a curar né as pessoas e e você é mais uma parte desse processo e eu estou muito muito feliz e agradecida de estar aqui hoje bebendo da tua fonte <risos> que maravilha meuza <risos> é uma alegria ter, ter você aqui né parabéns aí pela sua, sua conquista né é sempre bom a gente ver é, as pessoas exatamente que estão deixando essa questão da dependência química como está ligado exatamente a uma mudança de atitude, né? Então, é exatamente isso que eu desejo para todos ainda que estão com algumas dependências que, é, que procurem é, é, ter como exemplo, né? Porque isso é possível para qualquer pessoa.